E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, eu acabei de gravar o vídeo abrindo os baús E aí eu resolvi entrar no Clash Royale pra ver se eu conseguia entrar em um torneio E mano, tá muito lotado, tá muito lotado, não tá tendo como você entrar facilmente Os torneios estão todos lotados, mas aí um argentino criou o torneio e eu fui lá e pá, entrei e agora eu quero mostrar pra vocês isso daqui, galera. O meu primeiro baú de torneio. Sim, eu fiquei em primeiro lugar. O torneio era pra 50 pessoas. Durou duas horas. E, manos, consegui com muita dificuldade, na verdade. Esse Ricardo foi um cara páreo duro. E ele ficou na minha frente até o finalzinho. No finalzinho eu ganhei uma, ele perdeu e eu ultrapassei ele. Mano, vou mostrar pra vocês os decks que eu usei. Eu usei dois decks pra esse torneio. Esse foi o primeiro deck, que é um deck de double prince, do, dois príncipes golem, espírito de fogo flecha, a flecha não ia entrar nesse deck ia usar o choque, mas é, muitos oponentes estavam usando horda de servos eu adaptei a flecha nesse, nesse deck e o outro deck que eu usei foi esse daqui, que é o deck, meu deck tradicional, que é o deck de gigante real com spark só que esse deck no fim, eu não tava conseguindo, é, eu tinha perdido algumas partidas a galera que tava aqui na parte de cima, porque essa galera tava usando muito servos, e esse deck Deck contra aéreo é, é, é muito fraco, velho. E eu coloquei a flecha para tentar adaptar, mas mesmo assim não tava dando muito certo. Então eu mudei pro Double Prince e acabei sendo o grande vencedor. Manos, vou mostrar uma partida então. Rapidamente, essa foi a última partida. A partida que me deixou como campeão e foi contra o guerreiro delta do clã Oitavo Império. Manos, ele tava com um deck de mineiro. E eu tava com o deck Double Prince. Vocês vão poder notar aí que eu sempre começo devagar. Na verdade, eu sempre tento começar dando oportunidade pro meu oponente começar a batalha. Pra eu poder jogar no contra-ataque. E olha só que combo eu fiz. Que não foi um combo de príncipe. Foi um combo de Goblin com Príncipe das Trevas, mano. E é um combo que funcionou. Eu quase levei a primeira torre do guerreiro ali. Apenas com... Goblins e Príncipe das trevas Então agora sim eu faço o combo tradicional Príncipe Príncipe e olha só como funciona absurdamente bem. Olha em todas as situações você coloca na, na defesa você usa os Príncipes, você usa os, os, os Príncipes para contra ataque. O grande que da questão do deck de Príncipe é o contra ataque. O cara vem com o gigante, gigante real, vem com tropas que focam a sua torre. Você vai com o Príncipe, ele mata muito rápido essas tropas e depois na hora que ele volta você volta com com mais elixir você volta com o um príncipe vivo Com a fúria dele ativada E ainda você pode colocar o príncipe das trevas Então você faz um combo muito forte Usando os, usando os príncipes para contra-ataque, então fica a dica Pra você, olha só eu consegui praticamente levar as duas torres do guerreiro, foi aonde ele conseguiu dar uma controlada na, na batalha, mas aí eu usei os meus espíritozinhos de fogo do lado direito, consegui levar o muro, ele foi querendo louco ali pra empatar a, a batalha, conseguiu levar com o mineiro dele, mas foi passando o tempo, e esse deck depois no último minuto, eu não uso eu não uso o golem até o último minuto, mas aí no último minuto, esse deck ele dobra o Elixir, ele fica muito absurdo, de forte, e aí eu uso o golem, e o golem de nível 4 é absurdamente forte, velho. Ele tem vida demais. E aí você consegue combar Golem, príncipe, príncipe das trevas, o que é absurdo, porque até o golem chegar lá na frente, você tem tempo suficiente pra você colocar os seus dois príncipes. Então, tudo que você precisa fazer, um único contra-ataque eficiente contra esse combo, é Ordem de servos. Só que se você tiver uma flecha na mão, você só precisa segurar ela na mão, na hora que o cara colocar a horda de servos, você já tá com o dedo ali em cima e pá! E joga a flecha e você vai ter um resultado absurdo. Eu consegui em tipo assim, 80% das minhas batalhas. Eu vou mostrar o histórico: três coroas. Então é um deck absurdamente eficiente. Olha só, as três últimas: 3x1, 3x1, 3x1. Aí 2x1, 3x1, 3x0. Aí eu perdi aqui, ó. Foi aonde eu decidi mudar. Eu perdi pro Ricardo, que ficou em segundo lugar. É onde eu decidi mudar o meu deck. Pro Double Prince, mas então é isso, vamos abrir esse baú, vamos ver quais as cartas, se você ainda não participou de um torneio, não teve oportunidade, não sabe o que vem, eu também não sei, para falar a verdade, esse aqui é o menor baú possível, eu vou gastar umas gemas para gente ver. Vem aqui então, ó, 30 cartas, sendo uma épica e 6 raras, pelo menos, além de 210 a 150 de ouro. Demora aí 6 horas pra ficar pronto, né? É, acho que não chega a ser 6 horas, mas enfim, acho que é 6 horas. E vamos abrir o baú de Arena 9. Vamos lá. 192 de ouro, 23 espíritos de gelo, ou seja, carta comum. 6 cartas raras, que é o mínimo que o baú te dá, e uma carta épica, e é o príncipe das trevas. Olha só, um torneio que foi feito gratuitamente, você ganhar uma carta épica, 6 cartas raras e 30 comuns, é muito bom, cara, é muito bom Então eu acho que com certeza vale a pena O grande problema é você entrar num torneio E como que eu fiz pra entrar no torneio? Mano, vou ensinar vocês caso você não saiba Eu fiquei clicando nessa lupa no canto superior direito aí da sua tela Eu fiquei clicando Quando você vai clicando, você atualiza essa página Então, olha aqui, ó Quando você vê um aqui, ó 19 de 50, você clica em participar ou... Mas só que, é... galera, é impressionante Em cerca de 5 a 10 segundos que alguém criou um torneio Veja bem, esse aqui tem 20 segundos 20 segundos, ele, o tempo de preparação Ele colocou 15 minutos E tá aqui 14 minutos e 30 segundos Naquela hora que eu falei 20, tava 14 minutos e 40 Em 15, de 5 a 10 segundos O torneio enche, então você tem que ficar Atualizando aqui, sem parar Na hora que você vê um torneio vazio Você entra, ó, clica em participar Olha aqui, ó, 3, clica em participar Olha só, galera 10 segundos já estava cheio o torneio aqui, ó. então você tem que ir clicando, porque querendo ou não, são milhares de pessoas jogando ao mesmo tempo, você vai clicando e vai atualizando, vai atualizando, vai atualizando, olha aqui, 6, clico participar já está cheio. 49 eu vou clicando também, então você vai fazendo isso, uma hora você vai encontrar um torneio vazio pra você participar, é assim que eu fiz, demorei um tempinho, vou te falar, eu fiquei uns 5 a 10 minutos fazendo isso daqui, pra poder de fato encontrar um torneio vazio, o argentino que criou o torneio tinha acabado de criar, acabado, tipo assim, tinha um segundo que ele tinha criado, eu cliquei pra entrar, e na hora que eu fui olhar, já tinha enchido, mano, é absurdo, é muito rápido, isso... Tende a diminuir, agora isso vai estar tá muito em alta, até porque acabou de sair a atualização. Então o número de jogadores online está muito maior. Então é por isso que está tão difícil entrar no torneio. Eu, eu creio que vai melhorar, mas não vai ser fácil você encontrar torneios vazios para você ir entrando. Lógico, tem milhares de torneios, você pode ir atualizando aqui. ó. Milhares de torneios, você vai atualizando, atualizando. E você vai uma hora encontrar um Então é isso, se eu sanei A sua curiosidade de saber o que vinha Em um baú de torneio, se você não sabia Como entrar em torneios e agora eu te dei uma boa dica Deixa seu gostei, se inscreve no canal E não se esqueça de conferir Se você já era inscrito, se você ainda é inscrito Porque o Youtube andou bugando E tirando as inscrições da galera Então confere aí, espero que vocês tenham curtido O vídeo, muito obrigado a todo mundo que assistiu Não se esqueça de ativar as notificações Para você receber No seu celular quando tiver vídeo novo Aqui no canal. Falou um grande abraço do Gordinho, galera! E até a próxima!